Você quer ser um líder? Você realmente quer ser um líder? Estou gravando esse vídeo e esse áudio para trazer um conteúdo para você que talvez seja um conteúdo muito relevante na tua vida e quer é falar sobre o papel da liderança e o quanto é importante é, as lideranças. Quero te dizer que os líderes são as pessoas mais escassas no mundo, portanto são as atividades, os líderes são as pessoas que são mais bem remuneradas, é, mais remunerados que grandes diretores de grandes corporações, grandes CEOs, é, são as pessoas que provêm de habilidades é, que são únicas e exclusivas. Por que, que eu falo sobre únicas e exclusivas? Porque as habilidades que um líder desenvolve, o outro não vai desenvolver. Então a, a, o papel que você vai desenvolver, o papel de liderança que você vai estar é, tá colocando no dia a dia, ela é única e exclusivamente tua. Qualquer pessoa pode ser um grande líder, basta desenvolver as habilidades necessárias. Quero te falar nesse vídeo a importância e te dar uma dica para você ser um grande líder. E como é fácil, porém não é uma tarefa muito simples, mas que realmente ela pode ser muito recompensadora, você pode construir algo muito incrível muito grande. Quero começar te dando essa dica que com certeza... Ela pode fazer uma diferença brutal na tua vida, como fez na minha. E a dica é essa aqui. O Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki, um dos escritores mais bem conceituados do nosso tempo, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi um best-seller sobre a economia pessoal. Sugiro fortemente você ter esse livro aqui também, Pai Rico, Pai Pobre. Mas quero falar sobre o Negócio do Século XXI. Se você quer se tornar um grande líder, esse é um livro é, essencial na tua literatura. E não basta apenas comprá-lo. É, você precisa comprar esse livro, não estou falando de audiobook nem de baixar PDF. Você precisa ter esse livro em mãos, não só tê-lo, como ler como mais do que ler, compreender e mais do que compreender, colocar essas habilidades em prática. Por quê? Porque o papel da liderança, o líder, ele é forjado na prática, ele é forjado no dia a dia, ele é forjado no campo de batalha, ele é a linha de frente, ele é a pessoa que inspira centenas e milhares de pessoas a saírem de uma vida uma vida média, a irem por uma vida extraordinária. E quero, quero te mostrar aqui, é, no capítulo 14, no capítulo 14, atividade 6, habilidades incomparáveis de liderança. É, essa página é a página de número 81. E na página de número 82, eu quero ler para você essa frase. Olha só, eu, eu, eu grifei aqui porque eu acho muito importante a gente é, pontuar as, as frases que elas mais são relevantes para gente. E olha que interessante, o Roberto Kiyosaki fala que liderança é a força em torno da qual tudo se une. Liderança é o que constrói grandes negócios. Então, se você é uma pessoa que quer fazer algo grandioso, é, seja no, no, no modelo de negócio tradicional, no nosso modelo de negócio do marketing de relacionamentos, que é um modelo de negócio realmente incrível de transformação pessoal e, consequentemente, é, profissional, é o único modelo de negócio que eu conheço, que você é altamente remunerado para aprender a desenvolver as habilidades e quanto mais você desenvolve as habilidades, maior são os seus ganhos, é, melhor, é, mais pessoas você ajuda e consequentemente é, mais você vai ganhar porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é uma frase bíblica, servir a muitos te leva à grandeza. E nesse livro, ele fala que os grandes líderes como Jesus Cristo, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e Maomé, se você prestar atenção, são líderes com características específicas, com uma história específica. E ele fala que esses grandes líderes eram grande, eh, são grandes contadores de história. Então, a minha dica principal é, construa uma história que motive as pessoas, construa uma história que seja uma história verdadeira, que seja uma história bonita, e essa história você só vai construir é, praticando as coisas, só vai construir no momento que você entende que as dificuldades é, são parte do caminho para você chegar a um grande patamar de líder. Por que, que as dificuldades são parte? Porque quando você desenvolve as habilidades para... É, passar por essa dificuldade, você vai poder inspirar outras pessoas. E quanto maior a tua dificuldade no caminho, mais habilidade, maior você vai se blindar, é, maior você vai é, conhecer como você vai passar por aquelas dificuldades e você vai construindo a tua história, inspirando centenas de pessoas. é Portanto, jamais, jamais na tua vida deseje por menos dificuldades e, e deseje sim por muitas habilidades, por mais habilidades para você é, passar pelas dificuldades. Quero te falar também uma coisa que é muito importante, liderança, o papel de liderança vai te exigir algumas coisas, por exemplo, vai te exigir algumas pequenas renúncias, eu fiz as minhas, por exemplo, eu troquei, adoro futebol, mas eu troquei o futebol pela literatura, eu troquei alguns filmes fúteis que não me agregavam nada por vídeos inspiradores, troquei é, áudios, músicas que não me traziam nada por áudios, por palestras que vem agregar no meu dia a dia. Então, se esse vídeo foi relevante para você, é, peço que você curta, dê um joinha, se inscreva no meu canal, deixe um comentário, vou ter o maior prazer é, de fazer outros vídeos é, comentando é, ou respondendo as suas dúvidas e, principalmente... É, marque um amigo, mande este vídeo para algum amigo, porque o nosso objetivo é impactar centenas de milhares de pessoas e principalmente despertar o leão, despertar a grande liderança que tem aí dentro de você, que talvez esteja adormecido e só falta um empurrãozinho para você ser um grande líder, compartilhar a sua história com o maior número de pessoas e construir um algo muito grande e muito impactante. Um grande abraço, um beijo no coração e alô Raia, é bom demais!